Além de ser uma das cantoras gospel mais famosas do Brasil, Damares é uma mulher de origem muito humilde que já conquistou uma enorme fortuna com muita dedicação. E por se tornar uma mulher poderosa, ela gosta de gastar muito bem o seu dinheiro, proporcionando muito conforto à sua família. Então, você já parou pra pensar como vive essa milionária? Neste vídeo, conheça como é a vida luxuosa da cantora gospel Damares.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 Uma pessoa simples, muito bem casada com o pastor Aldori de Oliveira, e juntos têm uma linda filha. Casa Com o reconhecimento nacional através de seu sucesso, o padrão de vida da Damares mudou radicalmente. Embora ela continue cultivando a imagem de uma mulher simples, para quem já morou em um casebre, hoje não pode reclamar de nada e Damares definitivamente não economizou na hora de comprar sua belíssima casa. É aqui, nesse lugar bem mais requintado que Damares escolheu para morar junto com sua família. Isso lá nos anos de 2016. Isso mesmo, é aqui que a fachada imponente da sua casa luxuosa se destaca. A mansão de luxo fica dentro do condomínio Palmeiras Imperiais, em Salto, no estado de São Paulo. A estrutura da mansão é impressionante, num terreno de mais de mil metros quadrados, com um total de 720 metros quadrados de área construída, capaz de oferecer todo o conforto e luxo que se possa imaginar. Ao entrar, vemos o quanto é maravilhosa, de muito bom gosto com uma decoração impecável. Na sala de jantar, com uma mesa de vidro enorme para 10 lugares, toda decorada de plantas e quadros belíssimos. Com um toque acolhedor, a sala de jantar se junta com a sala de estar e o que chama a atenção é esse sofá lindo azul, realmente cheio de móveis caros e bem selecionados. A sala dá ao lado de um espaço gourmet, onde se pode reunir os amigos com uma churrasqueira e essas lindas banquetas. Cozinha é um encanto, bem espaçosa, onde ela pode preparar suas gostosuras, já que ela gosta muito de cozinhar. É o sonho de milhares de brasileiros. Na área externa, vemos o um quintal maravilhoso com as várias flores e plantas que Damaris ama, e o que chama a atenção é essa piscina luxuosa. É aqui que Damaris pode aproveitar momentos de descanso da rotina corrida que possui, curtindo muito nessa piscina junto de sua família. É no segundo pavimento, uma outra sala que proporciona o maior conforto para a família, toda decorada com itens que remete à música e sua religião. Então vemos aqui esta ampla suíte que o imóvel possui. É possível ver uma decoração minimalista com ar de modernidade. Chamando nossa atenção para essa banheira de hidromassagem. E aqui vemos esta outra suíte. Um quarto luxuoso que oferece todo o conforto que se possa imaginar. Que proporciona uma excelente qualidade de vida. O que vemos é um salão para festas para muitas pessoas, já que Damares gosta de receber muitos convidados. A casa é enorme e aqui vemos esta outra suíte. Além do belíssimo lustre, as paredes são de alto relevo. Com dois closet exclusivos, um para o esposo e outro para a cantora, que contém peças de roupas caras e de algumas marcas bem famosas. Além de ter um banheiro privativo com banheira de hidromassagem e muito luxo que se possa imaginar. Damari sempre adorou a natureza, por isso decidiu possuir um imóvel nesse condomínio de luxo, num ambiente em que ela pode aproveitar um contato próximo com a natureza. Isso porque a enorme residência fica apenas a 200 metros do lago do condomínio, aliás, tem vários lagos. Um lugar onde possui toda a praticidade de estar perto da cidade e todo o sossego de morar no campo, algo que Damares gosta muito. É neste lugar bem mais requintado que Damares escolheu para morar com sua família, como já dissemos isso lá em 2016. Isso porque no ano de 2018 ela colocou à venda essa casa pela bagatela de 5 milhões de reais. Um verdadeiro sonho de consumo. Mas nos dias atuais um imóvel como esse pode custar muito mais caro. Carros Muita gente tem curiosidades em saber quais os carros que Damares possui. Apesar dela sempre preferir manter segredos sobre quais os carros que ela dirige, um veículo que supostamente pode ser da cantora, trata-se de um Kia Sportage, que já foi inclusive flagrado na garagem de sua luxuosa casa. Compare essa imagem da garagem com essa da internet. Trata-se de um Kia Sportage modelo 2014. Conforto, estabilidade, segurança tem tudo nesse carro. Com uma aparência atraente, desempenho forte e muitos recursos e opções de padrão desejáveis. Com um câmbio automático de 6 marchas, o veículo chega a 100 km por hora em apenas 6,5 segundos. Os bancos dianteiros do esportejo são confortáveis, dando suporte com espaço decente para cabeça e pernas. Nesta foto, Damares aparece dirigindo seu Kia Sportage. Já essa, ela aparece fazendo uma selfie. E se realmente Damares for dona desse belo carro, pode ser que ela tenha investido a bagatela de mais de 80 mil reais. E para usufruir de um modelo mais novo da Kia Sportage precisa desembolsar entre R$ 224.000 e R$ 259.000, dependendo das versões. É notável através de suas postagens na sua rede social que Damares é uma verdadeira amante de carros. E sendo assim, o outro veículo que também ocupou a garagem de Damares foi um Fiat Doblo Adventure Xingu modelo 2013. No interior do veículo tem um espaço amplo, muito bom para quem tem família grande, que pode acomodar até 6 pessoas. Com bancos dotados de tecido visualmente mais expressivo, assim como revestimentos em dois tons e seus bancos traseiros bipartido, o veículo conta com airbag duplo e freios ABS de série. O Doblo Adventure Xingu está avaliado em cerca de mais de R$ 50 mil. Reais.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 Também em 2014, Damares fundou a Casa de Recuperação Feminina, em Olinda, também no estado de Pernambuco. Fortuna Damaris é uma cantora que definitivamente alcançou o merecido sucesso que hoje possui. Hoje, ela é uma mulher bem respeitada no meio evangélico, tem viajado pelo Brasil e exterior. Seus CDs têm sido cantado nas igrejas e em grupos de jovens, coros e coreografias. De fato, é o cumprimento das promessas de Deus em sua vida. E isso, é claro, tem trazido a ela uma boa receita no fim do mês.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 Mas a maior receita de Damares vem certamente dos seus shows. Segundo o portal de notícia Metrópolis, o cachê de Damares está em torno de 40 mil reais. Apesar de já estar muito tempo nesta carreira artística, mesmo tendo sumido por algum tempo, ela ainda continua fazendo seus shows. E provavelmente durante toda a sua carreira ela já deve ter juntado um bom dinheiro. Não se sabe ao certo qual é o valor da fortuna de Damares.